Que você vai tirar toda a gordura do seu fígado em apenas três semanas. Uma digestão saudável é o um segredo da boa saúde e do corpo em forma. Isso exige um bom funcionamento dos órgãos relacionados à digestão. O fígado tem um papel importantíssimo na digestão, pois tudo o que comemos e que bebemos passa por ele. Portanto, o principal desafio é evitar sobrecarregá-lo. Isso é essencial para a saúde geral e o bem-estar. Um fígado congestionado permite o acúmulo de toxinas que poderiam ter sido removidas do corpo, mas que voltam a circular no sangue, causando dano aos tecidos e aos sistemas corporais. Os sinais de que o fígado está congestionado são dores de cabeça, Perturbações digestivas, insônia, sensação de cansaço pela manhã, pele amarelada. Para dar um descanso ao fígado, deve-se cortar carne, gordura, alimentos refinados, açúcar branco, farináceos e o álcool. Outra forma de desintoxicar o fígado é beber em jejum suco fresco de limão Misturado com um copo de água morna. Fora isso, é importante consumir alimentos que contribuem para o bom funcionamento de todo o aparelho intestinal. Eis alguns alimentos: ameixa, um laxante natural. A veia contém fibras que se ligam aos ácidos biliares grossos, reduzindo a absorção deles pelo corpo. Banana, um probiótico natural. Brócolis. Um vegetal rico em glutamina, aminoácido essencial que pode retirar elementos cancerígenos do trato digestivo. Cebola. Alivia a indigestão. Erva doce. Laxante natural. Ajuda a aliviar problemas digestivos. Repolho. Estimula o sistema imunológico e protege o aparelho digestivo. Salsa, ajuda a digestão, suco de couve, alivia a inflamação e combate úlceras estomacais, açafrão da terra, desintoxicante hepático e intestinal. Agora veja a receita para desintoxicar o fígado e todo o aparelho digestivo. A eficácia deste remédio caseiro é muito alta. Ele é a base de hortelã e frutas cítricas. Se você tem problemas hepáticos como gordura no fígado, vai ficar encantado com os resultados deste remédio. Aqui está a receita. Ingredientes Um punhado de hortelã Um litro de água meio copo de suco de limão meio copo de suco de laranja modo de preparo adicione a água e o hortelã numa panela e leve para ferver por cinco minutos depois desligue o fogo e deixe descansar feito isso encha um copo com sucos de limão e laranja e mexa bem em seguida Misture o suco com a infusão de hortelã, coe para que fique apenas o líquido. Beba a mistura três vezes por dia durante três semanas. Não beba a preparação de um dia para o outro. Todo o conteúdo deve ser consumido no mesmo dia em que é feito. Em poucos dias você se sentirá melhor. Depois de uma pausa de duas semanas, você pode voltar ao tratamento. Depure seu fígado com frequência. É uma necessidade para a saúde e o bem-estar do corpo. Não se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.